Então, mas a primeira coisa que os garotos fazem é se afastar da família. A família às vezes fala, pô, se liga que esse maluco aí segura tá... Segura esse é, dinheiro, Segura guarda, essa parada porque senão não, não, não, não, não vai dar celular, certo. Ele larga entendeu? A mão. É Apesar que na família também tem um montão que gosta de ruer. Mas o pai e a mãe, o pai tem, e a mãe é... Tem. Tem, né? Como tem. tem cara que gosta de ruer. Tem, né? tem. Aqui, Pô, o, o, o funk tem, tem histórias Agora, aí. Eu adoro, esse que... linguagem, eu tava com saudade. Que, que o maluco negócio? adora ruer. Ruer, é, compadre. Como tem, né, irmão? E quando vai ver, tá no osso, aí já era, compadre. É, filão, né? A galera gosta de dar uma filada, É, né? dá. Não a hiena, a famosa hiena. Hiena. É. até o osso. É. E depois ficar rindo, da sua cara, é. sozinho. E me chama de ingrato, é. não faz nada não faz faz pela gente Isso, isso. E Serginho faz nada pela gente não. É verdade. Aí Serginho carregando caixa lá, beleza. É. Lançou o Vai Serginho. E lançou o Vai Serginho. Aí, e a minha mãe foi no mercado, aí ela falou assim, pô, meu filho, aí eu fui lá, a senhora falaram assim, essa daí é a mãe daquele, daquele cara que tá cantando aquele monte de... De besteira, aquela monte de, de coisa. De baixaria. De baixaria. Pô, minha mãe falou com os olhos cheios d'água, eu fiquei muito triste. Que aí, a minha mãe fazia tudo para me ajudar. Pô, eu, eu, eu fui jogar bola no Botafogo, minha mãe lavou, ficou lavando roupa pra me sustentar aqui na época. Você jogou, não... ser jogador? Eu joguei na escolinha legal. Do, do Botafogo. Você jogou no, no meu fogão? Joguei, joguei na escolinha do Seu Neca, compadre. Não sei se você não, conhece a escola do Botafogo. Seu Neca, eu não, não manjo, não. É, então, mas Seu Neca foi um dos... O seu, neca, é. minha. É. seu Neca, eu então, não manjo. Seu Neca foi uma das pessoas que mais revelou jogador pro Botafogo. Todo jogador, Jairzinho... O Carlos Roberto, tudo passou na mão dele. Mas é lá em Marechal Hermes? Mari, não, não. Ei, Marechal, é Marechal é general severiano, amigo. Isso tem tempo. Bota fogo E bota fogo, né? E, e minha, mãe, minha mãe fez isso por aí. Só eu falei, mãe, é o seguinte, deixa eles falarem, porque tá entrando 300. Porra! Né? E a gente já tá podendo fazer umas comprinhas devagar. E ela abaixou a cabeça, não falou nada e ficou quieta. Aí eu fui, eu comprei mas, um... Mas você sentiu que ela ficou sentida? Ficou, ficou, porque a minha mãe era uma pessoa muito séria. É... A minha mãe... Todo mundo conhece minha mãe. Tem um, um, um terreno em frente à minha casa lá que era um lixão. Uhum. Minha mãe ficava esperando chegar de madrugada ali nos primeiros shows. Aí passava o carro cheio de vagabundo. Ô, oh, tia, vai dormir. Eu tô esperando o Sérgio, <risos> meu filho. Ela já é toda apavorada. Mas aí... É, eu tô legal, esperando o Sérgio legal, chegar. Cara. E ela ficava ali. Eu limpei. Aí eu sempre faço uma oração lá. As pessoas passam lá, fazem oração. onde legal, eu, Onde eu oro Boa. pra lembrar pela minha mãe, entendeu? Aí eu falei, mãe, calma que isso, isso tudo vai passar. É. Aí ela foi no mercado, eu falei, a senhora vai, daqui uns 20 minutos eu desço para apanhar a senhora. Aí quando eu cheguei minha mãe veio chorando. Eita. Aí ela falou assim, é, eu vou, desculpa até o que eu vou falar aqui. Ela falou, pô Sérgio, o, os caras falaram assim, eu tinha comprado uma Range velha, uma Range 2010 na Sim, época. Sim, uma Ford Range. É, uma Ford Range. Assim que eu juntei o dinheiro, eu tinha vontade de ter uma caminhonete. Aham. Uhum. E... até para carregar a caixa não tô... é. não tô... tinha que ter e, e o seguinte só é... de raiva agora eu tenho a caminhonete cara isso e, e eu e, e a caminhonete não era um luxo não porque a gente que tá na estrada de uma hora para outra na correria a, carro, a caminhonete dá uma, uma segurança maior sim, sim sim né eu comprei aí ela falou que o cara falou que eu era um filho da puta olha olha o o carro que o filho era da. Porra. Pô, uma caminhonete de 2010, velha, na usadinha. época. Usada, bem usada. Aí minha mãe desceu chorando. Eu falei. 2010? Aí. Eu falei, mãe, aí, quem foi que falou que eu vou amassar a cara desse cara? Vou agora lá. Aí ela se desesperou. Não, vambora, meu filho, vambora. Pô, ainda bem que aquele dia eu fiquei. Ficou nervoso. Fiquei, ah, o cara é, mexeu. O cara mexeu na minha mãe, razão. né, compadre? Com mexeu razão. Mexeu na minha mãe. Se tinha qualquer coisa pra falar. E de mais a mais, ninguém sabe o que é a correria de você ficar de um lugar para outro fazendo um show. A noite sempre foi complicada, ainda mais os bailes funk. E eu tava fazendo 10, 15 shows por noite. Caralho! 10, 15. Aí, Carioca. Eu tô ligado. É, moia gente... é. ia pra Nova Iguaçu, isso, Caxias, isso. Pirâmide, a e, porra toda. Exatamente. O roteiro é era esse. <risos> o roteiro era esse. E você sabe que não era perto um do outro. Sim. né Às vezes a gente chegava em casa, custava dormir pra caramba. Cansado a pampa, mas a adrenalina era tal é. que a gente não dormia. E o cara falar que eu era filho disso e inclusive ele homenageou a minha mãe, que minha mãe era uma mulher guerreira, ele falou que minha mãe era puta, que falou que eu era o filho de uma puta, né? Então ele tinha que tomar umas porradas mesmo. Aí, ainda bem que ela segurou. É, ela segurou, compadre, porque... Mas é inveja, né, Sérgio? É isso que eu falo, chama é, inveja. Então, ela... mas e, isso tudo, isso tudo, acaba desestimulando, se você não tiver a família perfeito, pra te dar... Aí, perfeito. deixa eu falar, vambora, e como vocês... Você que andou comigo à noite, alguns shows aí, carioca. Sim, você sim. ia com a sua esposa, sim. né? Você via a gente dando atenção a todo mundo. Top. Verdade, então, verdade. é... Nem todo mundo gostava da gente. Porque... É porque você não consegue agradar todo ah, mundo. Ah, mas você não é obrigado a agradar é. todo mundo. Então, amigo. mas isso... Nem Jesus agradou tá pronto, a todo mundo. Você não é obrigado. Entendeu? Então, quer dizer, se você não tiver a cabeça no lugar, você acaba ficando arrogante, perfeito, perfeito. prepotente, né? Meu Caramba, eu tirei onda. Aí, me, lembrei, me lembrou agora aí. Aí, esse cara é cheio de barra, prepotente é, e arrogante. É, é diz que come todo, todo mundo, mundo e tem mulher a todo instante. Vai, vai, Na realidade, ele está contaminado. E as gatinhas estão dizendo que o seu leite é estragado. <risos> aí, essa música... Eu posso falar um homenageado? Pode, pode. Essa minha música aí é o meu amigo Paulinho Lachacaré. <risos> <risos> aí, a gente deu o maior fragante. <risos> Ele, um ele, abraço, ele, Paulinho. Ele é. entrou na farmácia e saiu dando de lado, compadre. <risos> Aí a gente, porra. O que aconteceu? O pariu, o cara entrou, saiu todo torto da farmácia. Aí o nosso amigo Rock, que não guardava segredo nem nada, falou: aí o Paulinho vem aqui tomar uma bezeta assim, o quê? Ele Deus. vai bem escondido. Nossa. Só que, Rock, que todo, todo mundo viu, viu. ele entrando, entrando na farmácia viu. pra tomar bezeta assim, o, o quê? Que Puta que, que pariu, pariu! Foi tomar a bezeta. Aí, que e ele, maravilhoso, aí, velho. Aí ela chega e dizia que pegava todo bicho. mundo. Aí <risos> deu cupim na situação, amigo. Aí teve que detetizar. Deu cupim. Deu cupim. Deu <risos> cupim. Aí, se fosse fazer um tal do xixi, não podia nem dar aquela balançada que o cupim comia e caía tudo. Aí, aí virou essa música aí. Maravilhoso, tomar, cara. Tomar bezerra tá assim. Esse era o dia a dia, né? É, vocês faziam música de tudo, cara. É, de Isso tudo. É o é cotidiano. O cotidiano é. da favela, genial, né, cara. velho? É verdade. Bem... Mas...